Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo. Esse é um vídeo de tira dúvidas da disciplina de Geometria 2. Então pega lá teu lápis e papel e acompanha aí. Bom, vamos lá. Separei algumas questões que foram dúvidas da turma. Então Eu vou começar com a questão 496. Uh, a questão 496 pede apenas para calcular o volume do cilindro oblíquo, está na figura ali, em função de G. Então, resumindo, eu tenho que expressar o volume do cilindro em função da medida G, que é a geratriz deste cilindro. Lembrando, a fórmula do volume é a área da base vezes a altura, vezes a altura, Veja que a área da base nós temos, porque nós temos o raio desse cilindro, então é, é G sobre 2, então podemos até calcular a área do círculo, colocar aqui, então é π vezes R ao quadrado vezes a altura. A altura nós temos que descobrir, mas como? Bom, aqui foi dada a pista, a pista é esse 60 graus. Então veja que se eu tenho essa inclinação de 60 graus, nós podemos formar um triângulo equilátero, já que ele tem os três lados, os três ângulos congruentes e iguais a 60, certo? Então esses três ângulos são iguais, eu formo um triângulo equilátero aqui. Eu sei que essa medida mede G e se ele é um triângulo equilátero, eu posso dividi-lo na metade. Aqui vai medir G sobre 2. Aplicando Pitágoras, eu encontro a medida da altura. Encontrando essa medida, substituímos aqui. Tá? Bem tranquilo. G ao quadrado igual a soma H ao quadrado mais G sobre 2 ao quadrado. Esse resultado substitui aqui. Expressa apenas, organiza isto e expressa em função de G e está resolvido. Vamos para a questão 500. A questão 500 diz o seguinte. Determine o raio de um círculo cuja área... É igual à lateral de um cilindro equilátero de raio r. Vamos lembrar o que é um cilindro equilátero. Cilindro equilátero, se eu fizer uma seção transversal aqui passando pelo centro, ele forma um quadrado. Ou seja, essa a medida da altura é igual ao dobro do raio. Aqui eu posso, vamos escrever assim. Aqui mede 2r e aqui esse raio mede r e a altura 2r. Eu quero o que eu sei. Eu quero saber o raio desse círculo aqui, esse aqui eu vou chamar de R assim maiúsculo para não misturar o R daqui com o R de lá, do círculo, então eu quero saber o raio do círculo, o que, que é igual a área do círculo, é igual à área lateral do cilindro, o que que é a área lateral desse, desse cilindro, a área lateral é 2πr, que é o comprimento aqui, vezes a altura, que é 2r. Então, a área lateral do cilindro vai ser igual a 2πr vezes a altura, que é 2r. Desta forma, a área lateral é igual a. 2, não. 4 πr² esta é a área lateral. Eu sei que essa área lateral é igual à área do círculo. Então a área do círculo, a área do círculo, vamos escrever assim, é igual a pi r maiúsculo ao quadrado, que é o que nós definimos ali. E se a área lateral é igual à área do círculo, eu posso substituir aqui, tenho 4 pi r minúsculo ao quadrado igual a pi r ao quadrado. Podemos simplificar aqui os π's, tá? E vamos ter 4 r ao quadrado igual a r maiúsculo ao quadrado. Podemos extrair a raiz de ambos os lados, tá? E aí vamos ter que este raio da circunferência é igual a 2R, resolvido, esse já fiz até o final, tá? era só o que pedia né, determine o raio do círculo, então o raio R do círculo em função do, do cilindro vai ser o dobro do raio do cilindro, da base do cilindro, então 504 constrói-se um depósito em forma cilíndrica de 8 metros de altura, já desenhei aqui para agilizar, e 2 metros de diâmetro. Também para agilizar eu escrevi em função do raio, então se o diâmetro é 2, o raio é 1. Um. Determine a superfície total do depósito. Pessoal, não vou entrar em maiores detalhes nessa questão, mas só tirei os dados e ilustrei aqui, mas é só aplicação na fórmula. O que é área total? A área total é a área lateral mais o dobro da área da base, ok? Veja que a área lateral é 2πr vezes 8, veja, aqui é 2πr vezes 8, e a área da base é quadrado, está aqui. Então, temos tudo, é só somar os valores e pronto. A 511, eu não vou entrar em maiores detalhes, porque ela é análoga a 500, ou seja, é exatamente, é praticamente o mesmo processo, a única diferença é que é ao invés de relacionar, eu, de eu afirmar que era igual, o raio do deste do círculo era igual à área lateral, aqui é a área total, então olha, ao, ao invés de só deixar, escrever em função da área lateral, eu vou acrescentar o mais duas vezes R, tá? Mas é, pode dar uma olhada na 500 e só tem que adicionar alguma coisinha na fórmula a seguinte, muito parecida. E aí a é 512... A 512 diz assim, determine a área lateral e o volume de um cilindro de altura 10 centímetros, está aqui, sabendo que a área total excede 50 centímetros quadrados, sua área lateral. Então, já também para agilizar, escrever aqui, área total igual a área lateral mais 50, tá? Ou seja, ele afirmou que a área total excede em 50 a área lateral, o uh, que, que a gente pode mudar aqui? Que a área total, eu escrevi assim, a, a fórmula é a área lateral mais o dobro da área da base. Então, veja que semelhança a gente não pode associar aqui esse 50 que está excedendo a área lateral, nada mais é do que o dobro da área da base. Então nós temos inclusive o valor da área da base aqui. Ou seja, 2, duas vezes a área da base é igual a 50. Ou, que a área da base... É igual a 25 centímetros quadrados. Se eu sei a área da base, eu consigo encontrar o raio, que é praticamente o que está faltando para calcular o volume e área total, correto? Então, fazendo o processo inverso, o que, que é a área da base? Aqui, vejo que aqui é a área de uma base, né? Então, é... A área da base é igual a π... R ao quadrado, então 25 é igual a pi r ao quadrado. Tá? Então aqui, eu vou, eu vou encerrar por aqui, vocês isolam o R, vocês vão encontrar um valorzinho do raio aqui. A partir de, então, tendo os 10 centímetros da altura e tendo o raio, vocês encontram o volume, só aplicar na fórmula, tá? Volta, aplica na fórmula. Basicamente, para completar o problema, a gente só precisa encontrar o comprimento dessa, a partir do raio, o comprimento aqui para multiplicar pela altura. Certo, pessoal? Aí temos a última, a 513, diz assim, Quantos metros cúbicos de terra foram escavados para a construção de um poço que tem 10 metros de diâmetro e 15 metros de profundidade? Ela também é muito semelhante... Bom, eu vou fazer aqui a mão. Quando ele fala que foi cavado um poço e foi informado um diâmetro, se foi informado um diâmetro é porque uh, é um círculo, tá? O formato dessa escavação. Então, 10 metros de diâmetro, então 5 metros de raio. Altura 15. Aqui fala em profundidade, né? Mas então... Nada mais é do que a altura do cilindro, que é o formato da escavação. E o volume desse cilindro é o volume da terra, da quantidade de terra retirada. Então, veja que eu só fiz o desenho, mas é só aplicar na fórmula. A área da base vezes a altura e está pronto. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Então, valeu!